Então, o problema 5 é o problema da aula 1 um de evaporação. É um problema relativamente simples, apesar de ser um problema que envolve elevação no ponto de ebulição. Ah, esse aqui foi um problema que eu... Uma adaptação que eu fiz com base em problemas de livros. Ah, não, não retirei esse problema de um livro específico. Ah, é um problema bem tranquilo de ser resolvido e bem legal porque envolve... A aplicação de gráficos. Tá? O problema diz o seguinte, uma solução de NaOH contendo 40% em massa de NaOH deve ser concentrada até 60% em um evaporador de simples efeito. A solução deve ser alimentada a 10.000 kg por hora a 90 graus Celsius. A pressão dentro do evaporador deve ser mantida em 10,1 kPa. Ah, então, essa informação aqui ela é interessante. Ah, é dito que a pressão dentro do evaporador deve ser mantida a 10,1 kPa. Significa que a temperatura de saída das correntes, tanto de vapor quanto de líquido, vão estar correspondendo a essa pressão. O vapor de aquecimento será fornecido a uma pressão de saturação de 587,2 kPa. O coeficiente global de transferência de calor é estimado em 2.000 watts por metro quadrado Kelvin, considerando que a solução possui elevação no ponto de ebulição, determine a área requerida para a transferência de calor, a economia de vapor. Bom, o problema aqui dá, então, para a gente, né, é, diz que é uma solução de união H, solução que entra a 10 mil quilos por hora, uma concentração de 40%, temperatura de 90 graus. Essa solução dentro desse equipamento, quando ela atingir o ponto de ebulição, né, quando ela atingir a concentração desejada, ela vai apresentar uma elevação no ponto de ebulição. Sempre que uma solução apresentar elevação no ponto de ebulição, a gente pode fazer uso da regra de Deering. Tá? Essa regra ela é muito importante na resolução de alguns problemas porque ela mostra é, correlações entre concentração de uma solução qualquer com a temperatura de ebulição da água. Tá? Então, obviamente, cada substância vai apresentar um gráfico específico, não é um gráfico único para todas as substâncias. Tá? A gente vai usar, nesse caso, o um gráfico referente à solução de NOH. O problema diz o que mais? O problema diz que a pressão do vapor de saturação que entra no equipamento é de 587,2 kPa. Se a gente for lá nas tabelas de propriedade da, do vapor de água, a gente vai encontrar nessa pressão a temperatura de 158 graus Celsius essa solução, essa, essa, esse vapor vai entrar e vai concentrar a solução de soda até 60%. Dentro do equipamento vai ser mantida a pressão de 10,1 kPa pascal. Na mesma tabela de propriedades, a gente vai lá e determina qual é a temperatura correspondente, 46 graus Celsius. Bom, o problema inicia... Através da resolução de um balanço de massa, tá? então, a gente tem o quê? Está entrando a alimentação, está entrando o vapor, que vai ser, está saindo o vapor aqui na forma condensada, eles vão se anular. Então, essa corrente S se anula, tá? por isso que não entra no balanço. A é igual a L mais V. Eu tenho apenas A. Então, a gente considera aqui essa equação, e vamos chamar de equação 1. Temos duas variáveis, né? precisamos, então, de pelo menos mais uma equação para a gente trabalhar com um sisteminha. A gente pode fazer um balanço de componente. Ah, então, o balanço de componente, a gente considera que os sólidos eles não são voláteis. O que isso quer dizer? Que todo sólido que entra na alimentação ele vai sair no líquido concentrado. A gente não vai ter sólido sendo arrastado pelo vapor que é formado e sai pelo topo do evaporador. Então, aqui ó, a nossa concentração no vapor vai ser zero. Então, agora isso facilita o cálculo. Por quê? Porque agora eu consigo calcular L. E se eu calculo L, eu calculo V através da equação 1. Ah, então, a gente tem L, 6.666,7 kg por hora e V igual a 3.333,3 kg por hora. O problema diz que tem elevação no ponto de ebulição, né? e é agora que a gente vai fazer o uso da regra de Deering. Aqui na, na, no, no gráfico ele mostra o que? A gente vai ter um eixo referente à temperatura de ebulição da água e um eixo referente à temperatura de ebulição da solução que a gente está trabalhando. Ah, esse gráfico é específico para a solução de NaOH. Se a gente tiver uma solução de sal, o gráfico vai ser diferente. Então, a gente tem o quê? Dentro desse gráfico, a gente tem retas, que são correlações entre essas duas temperaturas da solução e da água pura. A 0% é a própria água pura. Então, a gente vai ter as mesmas temperaturas em qualquer ponto dessa reta. À medida que a gente vai aumentando a concentração, essas linhas elas vão se afastando da temperatura da água pura. Então, no nosso caso, a gente quer concentrar até 60%. Então, seria essa linha azul aqui em destaque. Como é que a gente faz para saber a temperatura de ebulição dessa solução a 60%? Água pura, ou seja, XL igual a zero, a gente viu lá na tabela de propriedade do vapor, na pressão dentro do equipamento de 10,1 kPa, temperatura de ebulição é de 46 graus. Então a gente projeta a partir da temperatura de ebulição da água até a nossa reta de concentração desejada, ou seja, 60%. e depois faz uma nova projeção em direção à temperatura da solução. Obtemos então uma temperatura de 102 graus. Então, quando a solução estiver a 60%, a temperatura vai ser de 102 graus. Então, ela vai é, entrar em ebulição não a 46 agora, mas em 102. Tá? Se a gente observar aqui, ó, uma grande elevação no ponto de ebulição, o que era esperado, já que a gente tem uma alta concentração de soluto nessa solução. Tá? Balanço de energia. Para realizar o balanço de energia, eu vou precisar determinar as entalpias. Tá? O vapor primário, que é o vapor saturado, ele entra a 158 graus. Então, lá da tabela de propriedade de vapor, da mesma tabela que a gente definiu essa temperatura, a gente vai lá procurar a coluna de entalpia de vaporização e define o valor. Nesse caso... 2.087,7 kj por quilo. O vapor secundário, ele vai sair a 102 graus. Né? Então ele vai sair a 102 graus, porque é nessa, é nessa temperatura que a solução vai entrar em ebulição. Na pressão correspondente, deveria sair a 46 graus, mas como ele sai a 102 na verdade, a gente vai ter um vapor superaquecido aqui, ó, e não um vapor saturado. Tá? Então, o inconveniente, né, ou o conveniente, depende do ponto de vista, da elevação no ponto de ebulição, é que quando essa elevação é considerável, o vapor que é formado ele sai superaquecido. Então, agora, a gente não vai mais usar a tabela de propriedade do vapor saturado. A gente vai usar uma tabela específica, que é a tabela do vapor de água superaquecido. Tá? Então, se a gente for lá na tabelinha, a gente vai encontrar um valor aproximado a 2.691,4 kJ. Como é que a gente faz isso? Então, aqui ó, a tabela, eu fiz um recorte do trecho que nos interessa, é a tabela de vapor superaquecido. A gente tem aqui, ó, nessa coluna, a gente tem as pressões, tá? 1 kPa, 10 kPa, 20 kPa, E no parênteses seria a temperatura de saturação correspondente. A gente tem aqui ó, V, U, H e S, né, que seria volume específico, é, energia interna, entalpia e entropia. A gente tem aqui ainda uma linha que representa as temperaturas tá, em graus Celsius e em Kelvin, aqui em parênteses. Então, assim, ó, como é que a gente faz a leitura aqui? A gente primeiro define a nossa pressão de operação, que é em torno de 10 kPa. A gente, a gente poderia fazer uma interpolação, mas vamos fazer uma aproximação em função do valor ser realmente próximo né, a 10 kPa. A gente está tá trabalhando com 10,1 102 graus, que é a temperatura de ebulição, estaria aqui, ó, entre 100 e 125 dessa tabela. Tá? Então, o nosso H, na verdade, estaria aqui, ó, né? seria a coluna, a linha do H, a gente teria esse valor aqui. Né? Eu não tenho, eu tenho 100, eu tenho 125. Eu ou eu faço interpolação ou eu posso pegar simplesmente e fazer um ajuste de dados aqui. Ó. Se eu pegar três pontos, esse, esse e esse, e pegar essas três temperaturas, eu consigo obter uma função e através dessa função, se ela tiver um bom ajuste, o que é esperado, né, já que a tendência é que seja linear, esse comportamento de variação de entalpia em função da temperatura ah, eu tenho aqui eu fiz no excel peguei as três temperaturas onde a nossa temperatura está aqui está entre esses valores e eu peguei cada entalpia do vapor superaquecido referente a cada dessas cada uma dessas temperaturas eu gerei é, uma função y igual a 1,904x mais 2.497,2. Nesse caso, y é a entalpia e x é a nossa temperatura. Então, se eu pegar essa função e substituir a minha temperatura no lugar de x, ou seja, sempre dois graus, a gente obtém né, aquele valor de entalpia. Tá? Então, a nossa entalpia do vapor secundário vai ser 2.691,4 kJ por quilo. A alimentação está a 40%, entrando a 90 graus. Então, não é dado nenhum CP e, obviamente, em função dessa alta concentração de soda, o comportamento dessa solução não deve ser semelhante ao da água. Então, como é que a gente faz para definir a entalpia dessa solução na alimentação? A gente vai lá no nosso no gráfico né, de concentração na entalpia e a gente vem na, na concentração da nossa solução até a temperatura. Se a gente observar, a gente tem entalpia no Y, né, composição aqui, fração mássica no X e a gente tem... Várias curvas que representam as temperaturas dessa solução. Tá? Então, entrando aqui a 40%, que é a concentração da alimentação, até projetando até a temperatura de 90 graus, a gente obtém mais ou menos uma entalpia em torno de 400 kJ por quilo. Tá? Bem tranquilo de ser determinado aqui. O líquido concentrado é a mesma coisa. Só que o líquido concentrado ele está a 60%. Né? Porém, a temperatura dele é 102 graus. Né? Aqui a gente não tem a curva de 102. A gente tem de 100 e 110. Né? Então, aqui né, eu teria uma curva de 102 passando próximo aqui a essa... Aqui a gente tem até uma... Semelhante a uma reta. Né? A gente teria, teria mais ou menos... Seria mais ou menos nesse ponto, é como se tivesse uma curvinha passando nesse ponto aqui. Tá? Isso nos dá uma leitura de aproximadamente 678 kJ por quilo, o valor da entalpia dessa corrente de líquido concentrado. Bom, com as entalpias definidas, agora a gente pode realizar o balanço de energia. Hum? Ah, só para deixar claro tá? que esse índice S que eu coloco, em cima do HV, na entalpia do vapor, é para indicar que essa entalpia é do vapor superaquecido. Quando o vapor é saturado, eu simplesmente coloco o uso HV. Substituindo os valores, a gente vai encontrar uma vazão de 4.546,3 kg por hora. O problema pede para calcular a área de transferência de calor. Como é que a gente calcula Q, o a delta t, Onde ΔT é o quê? É a temperatura do vapor de aquecimento menos a temperatura de ebulição da solução. Ou seja, Ts menos T1'. A gente vai chamar aqui de equação 2, porque a gente vai precisar calcular o valor de Q, que é a taxa de transferência de calor. Quem vai transferir a energia é o vapor saturado e ele vai transferir a energia baseada na entalpia de vaporização dessa corrente. Ah, então a gente já tem essa entalpia, a gente acabou de calcular a vazão de, de vapor. Com isso a gente obtém né, o valor de aqui seria 9.491.310,5 kJ por hora. O valor do coeficiente global é dado em watts. Então, a gente precisa fazer a conversão de unidades. Né? Então, a gente vai transformar kJ para joule e hora para segundo. Obtemos então um valor de 2.636.475,1 watts sendo transferidos dentro do equipamento, né? nessa evaporação. Da equação 2, agora a gente pode calcular a área. A gente já tem TS. U é dado, a gente já tem T1, e a gente já tem Q. Só nos resta agora calcular a área, que dá aproximadamente 23,5 metros quadrados. O problema pede ainda a economia de vapor. Como é que eu calculo a economia de vapor? Economia de vapor é uma relação entre a quantidade de vapor secundário, que é formado, que é gerado, em relação à quantidade de vapor que é injetado no equipamento para promover a evaporação, né? no caso, vapor primário. É, a gente já tem os dois valores, então o problema está resolvido. Né? Substituindo as variáveis, a gente encontra uma economia de 0,733, é uma economia baixa. Tá? Lembrando que evaporadores de simples efeito são usados nos casos, principalmente, onde a gente tem o vapor primário disponível né, que seria um vapor que vem de, de uma outra linha do, do, do processo e a gente aproveita é, fazendo alimentação no, no evaporador tá? Bom, nos casos onde a gente não tem esse vapor disponível é muito mais econômico a gente trabalhar com mais de um efeito tá? mas esse cálculo aqui então a gente finaliza aqui né, o cálculo, os cálculos simples, relativamente simples, bem tranquilo de serem resolvidos, né, e a gente finaliza o problema.